Fala guys, beleza? Felpon aqui pra mais um vídeo pra vocês e hoje eu vou começar uma série aqui que eu vou estar fazendo o react dos top 20, né? Tá saindo aqui, tá saindo na TV ainda, é, os top 20. E galera, hoje eu vou começar pelo Brise, né? Que foi eleito o 20º melhor jogador do mundo esse ano de 2020. E eu vou estar fazendo o react aqui dos vídeos highlights do Brise e assim por diante conforme os jogadores forem saindo, beleza? Então já deixa seu like aí vamos ver o Brizola como o menino é bom. Vambora. Um dos melhores um dos melhores que tem do mundo, né, mano? O cara é... Eu lembro dele quando eu jogava na Games Academy ainda, velho. O cara é bom mesmo, velho. Eu chamava ele de cheater, né? É, é seca, né, mas As balas é seca, mano. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Rebirth. Controle de vida muito bom, velho. Esses caras ainda, esses caras é absurdo, velho. Well, we're about to find out. Look at the mid-control coming in from EG already going for a non-standard play to try to see if they can take apart the whalers' uh, offensive. Setting ready, the USP is here towards the bench position seeing players out towards the uh, apartment's entrance. Who will find the opening kill, but Tarek easy BZ respond towards him and Rampage, two more held in the back lines and freeze. realize that get the oh. here in this scenario. I tell you what, they're running into a trap. No one is picked outside. Freeze's finally been seen, but this is the point for everyone. To... <laughs> <laughs> Mano, é embaçado, viu, velho? A rapidez do menino. É embaçado, velho. Tá louco, mano. Quem usou Cri sabe como era difícil dar esse transfer spray aí, né, mano? Aliás, guys, vocês concordam com, esse, com essa colocação do Brise? Deixem aí nos comentários. Ué tá de p2000 aqui, ele mudou. <risos> ele é rápido demais, velho. Conta tinha um one? É o cara desses não pode pegar arma mano. Um x 3 muito rápido velho contra o mbeh Ah, eu lembro dessa jogada O é louco, mano. Por que tem outro cara do fundo, né? Será que deve ter se perguntado isso? Um x3, mano. O Breezy matou um cara no fundo de lá, daí o Cerc foi querer malotar no SBO, que já tinha outro. Foi muito rápido esse. Nossa. Quando, quando, quando o cara não dá chance pro Cacerato clicar, é porque... 50 segundos aqui para o Breezy. E ele está esperando que o Yuri esteja se sentindo aqui. Ele está esperando uma luta. Não so like, can... hey. agora a pergunta é: se Yuri ângulo difícil para velho. Tarek, coming out from the apartments, knows one man there, but does he know about the second tucked down even lower, Nap, inside site corner, drops off, that gets hurt Tarek, doesn't know where to look. precisa needs a quick kill, he needs a quick double and he's to the wall. Tá de joga. É, o cara é bom, é. Tem X 1 breeze ai nossa, um de vida é, é. ai <laughs> Aí Deus abençoa, né, velho? Tá louco, mano. Ah, eu não sei se o BNT até jogou certo. Deu o chance do cara plantar, mano. Eu safe. had Calma impressionante, velho. Hum, acho que eu lembro desse round. Calma dele é impressionante, né, mano? O cara parou. Esperou a mole. Aí vai na mira. Aí. Hum, deu nem chance, velho. É, lembrando que o canal que eu tô pegando os vídeos é do Loco CSGO Highlights, então coloca aí na descrição, editor o canal dele. Então esse aqui foi o Brise, vamos dar continuidade depois com os próximos players e deixe aí nos comentários se você acha que a posição do Brise foi correta, beleza galera? Tamo junto, até o próximo vídeo, falou, é nóis.